Longe dos barracões se pode atirar sem que solte o alarme. Três comandos disparando ao mesmo tempo são capazes de eliminar o inimigo com apenas uma ação, com um clique. Apertando o botão direito ao escalar ou subir escadas, o comando controlado para no caminho. Você pode quebrar a barreira com o caminhão. Lembre-se que o boina verde pode ocultar cadáveres com barris. O franco-atirador pode acertar do outro lado do rio, desde que esteja bem posicionado. O marine fica mais rápido se não estiver carregando o bote na mochila. Só é necessário uma das bombas para destruir o objetivo. Antes de começar a jogatina devo avisar que as missões podem ser resolvidas de mais de uma maneira. Aqui mostrarei apenas uma das possibilidades. De modo que se você fizer o que foi mostrado aqui no vídeo, você consegue passar da missão. Adapte ao seu estilo de jogo. em frente matando yes, a bomba ok sai vai vai vai vai, Sire, vai. Don't... Corre, don't... Corre, don't... corre corre corre corre cuidado com o barco vamos fazer isso ok, okay. understande e toma let, that's easy <laughs> Alam. Alam. just leave it to me correr coming coming over yes. Okay, yes sir Agora o fronteira duas coming Yeah, toma. Mhm. Uhum. Faleceu. Right. Coming. Okay. Right over, sir. Coming right over, sir. Agora os que estão em cima do muro. Yep. Faleceu. Right. É importante Coming. que você os elimine atrás das casas. Caso contrário será visto, sir. Uhum. Right. Yep. Coming, sir. Yes, sir. Cuidado com o Coming right ele tá mais rápido up, agora. Sir. Sir. Right on, yes. Como vocês devem ter reparado, o barco tá bem mais rápido. Espera ele voltar. Yes, Para. Immediately, sir. Todos a bordo. Vai oh, perder nem um segundo. Coming, sir. Yes, sir. E yes, Já volta right para pegar o outro. Sir. Alô. Alô. Opa. Yap. Yap, yap. Vai, vai, vai, vai. Coming right over. Sir. Right over, sir. I leave it to me. Uh, em C. cima da hora! I'm Beleza! Subindo o muro. Agora muito cuidado com esse daqui. Baixando a, okay. a escada. Esse over. é um trabalho para you o franco atirador. Isso aí é carne uh -huh. de franco atirador. Opa, cuidado com o barco. Yeah. I'm coming. I'm come Beleza! Come. Beleza, deu tempo Sim, Subindo uhum. galera Abaixa, Olá, pode senhor. ficar em pé Sim. Aí vem o caminhão que devemos utilizar para escapar Opa, okay. agora Yes Just leave it to me Coming sir, coming Uhum -huh. Halt Ha, oh. ah, moleque Matei o porteiro antes do caminhão chegar yes. Deixa eu levantar a barreira yeah. Vamos entrando, vamos entrando yep. Consider it done Agora, muita atenção. Franco tirador e boina verde. Apostos. Come over. Yes. Uhum. Franco tirador posicionado, That's boi boa e pronto. Agora, yes. corre. Oh, Não. Ok. Pega o barril. Considerando okay. o cadáver. That's liberta easy. o condutor. Come on over. vamos Just leave it to me. Okay. Coming. Okay. Pro caminhão, no caminhão. I'm coming! Coming. Consider it done. I'll be right there. Mm-hmm. Just leave it to me. That's easy. Yeah. Sure thing. Okie dokie. Consider it done, boss. Right away. Beleza, beleza. Be right there. Right away. -dokey. E agora o right um momento. Away. Yes, sir. I'll be right over. Understood, sir. a bomba. Affirmative, sir. I'll be there in a moment. Okay, vai, sir. vai, vai, vai, vai, vai, vai. E é isso aí, beleza? Ah, moleque! É isso aí, missão cumprida, oficial! Tenho certeza que depois desse vídeo, o seu nível será outro em comandos. Clica aqui no card e confira a próxima missão. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os participantes. Os vídeos dos participantes ficarão na playlist aqui no card. Assim como as missões seguintes. E se você por acaso perdeu, não se preocupe. Ainda pode mandar o seu vídeo. Comenta aqui embaixo que eu vou lá pessoalmente e adiciono o link do seu vídeo aqui na playlist. Se você quiser comparar com a missão original, aqui no card também vou colocar a missão correspondente. Conto com a sua participação e estamos conversados. Dispensa.